Salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo diferente. Eu vou ler comentários e saber como é que tá o feedback da galera que tá curtindo. Se tá curtindo essa Gotflix, tá curtindo meus vídeos, se tá curtindo o canal, o que que tá acontecendo. Então, mano, não fica chateado se você não abrir, se eu não vi seu comentário, mas não é o fim da, da picada, não. Vai comentando aí, mano, que eu vou abrir mais vídeos desses aqui, ler comentários da, das pessoas aí saber. O que, que eles estão achando do canal, o que estão achando dos vídeos, beleza? Então vamos lá, mano. Eu vou tentar ler o máximo de comentário possível, responder também. E eu vou fazer tentar fazer isso rápido. Então, manos, vamos lá. Eu vou abrir aqui o primeiro comentário e não se esquecem, hein? Se inscreve aí no canal. Manda para seu amigo aí, mano, esse canal, compartilha com ele, fala para ele vir aqui, para ele se inscrever, para ele ajudar, porque a gente está crescendo e o objetivo é crescer cada vez mais, entendeu? E mano, eu não consigo fazer isso sozinho, por isso que eu preciso da sua ajuda, tamo junto? Então vamos lá, manos, só bora, vamos ler os comentários aí da galera. E o primeiro comentário aí é do Carlos FN, parabéns pelo 2K, valeu irmão, tamo junto, muito obrigado. O segundo comentário que eu vou estar tá lendo aqui é do Rob Marques. Que Deus te abençoe mais na sua vida. Tamo junto, mano. Valeu, Rob. É nóis, mano. Elielton Rodrigues. Parabéns. Valeu, Elielton. Tamo junto. Aquila Gameplay. Sucesso. Que venha o 5K ou mais. Deus te ouça, irmão. É nóis. Danilo. Parabéns, paizão. Você merece. Tamo junto, Dan. É nóis, mano. Márcio, Parabéns. Rumo a 3K. Parabéns aí, mano. Pra nós. Nós somos uma família. Crescendo. Tamo junto. Walkman Gamer. Esse cara eu conheço faz tempo. Então, é, mano... Da hora. Muito humilde, velho, muito humilde. Wow! Meus parabéns, meu brother. Que venha mais inscritos. Bem antes de você falar sobre a sua pessoa, já dava para ver que você é uma pessoa de bem. E o único cara no YouTube que tem meu número. Porque vemos a pessoa boa que você é. Pai de família, trabalhador, gamer e um ótimo YouTuber. Tamo junto, gamer. Mano, é... valeu, Walkman. É muita gente boa. Ele tem um canal também que ele faz vídeos de gameplay. Então, mano, se quiser dar uma força pro cara, vai lá, é muita gente boa. Valeu, mano. Felipe Link, esse moleque aqui eu joguei com ele igual uma cota já atrás. E o mano, o Felipe Link também é miliano. Inspirando o capítulo 2, ansioso. É, preciso trazer, velho. Eu falei que ia trazer a história do Enzo, eu vou trazer. Não pare, hein, manteiguinha. <risos> manteiguinha pegou pesado, cara. Ainda quero te ver lá no topo. Boa sorte, viu? Valeu, mano. Valeu mesmo. Obrigado, Felipinho. William Góes. William Góes também... É um cara que eu conheço, converso com ele muito no chat. Ele é muito gente boa. Você é merecedor, Guerreiro. Isso aí é pra cima. Deus sempre te abençoa. Amém, mano. Tamo junto. Marcos Ribeiro. Mano, eu sou o Davi do Insta e vim dizer que gostei sim do seu canal. E achei você muito gente boa. Continua com o trabalho. Valeu. Valeu aí, Marquinho. Tamo junto, mano. Muito obrigado. Mateus Costa, vai na fé que dá certo Vamos lá, mano, tamo na fé Yuri Fagundes, Free Fire Setup muito top, valeu, mano, obrigado Tamo junto, deu trabalho, mas Alcançamos aí o objetivo João Vitor, faz vídeo jogando Free Fire Mano, eu não consigo jogar Free Fire Cara, eu não aprendi é, Mas quando eu jogar, com certeza Eu vou fazer umas paradinhas assim, legal, beleza? Daniel Henrique, oficial que show, mano, muito feliz por você Valeu, mano muito obrigado mas tem uma dúvida em relação à temperatura o que você coloca para não ficar tão quente aí o local mano aqui atrás da minha cadeira tem um ventilador depois eu vou fazer uma atualização de setup 2.1 aí e aí eu mostro para vocês, beleza então mas o que eu uso é o ventilador aí ô Dani peps isso é o começo da sua história irmão você vai longe tamo junto mano. muito obrigado peps valeu mano obrigado mesmo Anderson Luiz Almeida um, um, um, um, um, um, top. Valeu, irmão. É nóis. Tamo junto. Gustavo. Go, go, Guts. Tamo junto, Gu. É nóis. Arielle, nossa feita tá top seu setup, mano Eu sei A Nicole, na verdade, né, que mano hum. Alex, mano, parabéns, sucesso Valeu, Alex, tamo junto, o Alex tá ligado A minha, minha correria, o bagulho é louco Guigui da ZL, mano, outro mano Também gente boa demais, show O moleque faz umas trap aí, ele é da mesma Região que eu, então também é um mano Merecedor, valeu aí Isso é só o começo, mano, logo menos é 100k É isso aí, mano, se Deus quiser Faraó TVZera. salve família God salve, mano, beleza, Faraó? Nicolas 600 Man, o que é isso no teu pescoço, na foto do perfil? Mano, é minha câmera <risos> É minha câmera, mano Uno XL Novo inscrito, tamo junto, mano Valeu aí pela força, é nóis Legende FF, FF, né? Acho que é do Free Fire Legende FF Quem dera eu tivesse um setup desse Pô, mano, é só ter fé, irmão Você vai conseguir, vai por mim Tenha fé aí, calma que tamo junto Vamos lá, mano, esse daqui é um pouquinho grande É o Hotel Dark Games BR Mano, gostei muito da sua humildade e esforço. Por esse canal já me inscrevi simplesmente por você ser humilde. Com certeza, irmão. A chave é o que eu sempre digo: a chave do sucesso é a humildade. Não sigo muitos canais de vlogs, mas estou disposto a conhecer o que você vai me propor, mano. Puta, olha a responsa desse cara. Valeu, mano. É nóis. Sim, mais uma coisa. Passa o Zéder do Insta. Do Insta. É nóis mano, tamo junto, valeu aí o Theo, muito obrigado pela força irmão, pela mensagem também beleza, é, tamo junto mano, é nóis Bom mano, como eu disse no começo, se eu não li o seu comentário, não se desespera que eu ainda vou ler mais comentários aí beleza Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou já sabe deixa o like, compartilha com um amigo seu, comenta também porque o seu comentário pode ser o próximo a ser conferido e lido aqui no meu vídeo. E, mano, tamo junto. Só agradecer aí o feedback de todos vocês. Muito obrigado de coração. Compartilha aí de verdade com um amigo seu, que é muito importante, beleza? Então vamos lá, manos. Vamos, vamos estourar esse canal aqui. Vamos crescer. Vamos aproveitar essa quarentena para compartilhar com os amigos. Tamo junto. Valeu, manos. Obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade do vídeo. Até o próximo aí. Valeu. E eu fui. Tchau, tchau.